Costuma dizer-se que a mudança começa na nossa casa, eu uh, encaro a minha família e a minha família profissional como as minhas duas casas e por isso o que eu estou disposto a fazer é ter uma família com hábitos o mais sustentáveis possíveis e deixar a minha semente para as gerações futuras que é ter a minha filha como uma embaixadora forte da sustentabilidade. Para mudar o planeta, eu estaria disposta a participar ativamente e diariamente neste projeto da Leroy Merlin, em que as nossas ações têm um impacto real naquilo que fazemos e utilizar esta, esta máquina que é a Leroy Merlin para chegar a mais habitantes e, e às pessoas com quem trabalhamos diariamente. Pelo planeta, ajudei a retirar um milhão de piates das ruas de Portugal. Para mudar o planeta, enquanto embaixador, Tento influenciar as pessoas para uma cultura mais consciente, mais preocupada por um planeta muito mais saudável. Já o faço há bastantes anos na minha vida particular. Tento, através da reciclagem, uma prática que o meu filho trouxe ainda do infantário. Para ajudar o planeta, eu estou disposta a comprar muito menos ou a deixar de comprar algumas coisas e também estou disposta a reparar mais. Isso é uma coisa que, sem dúvida o a tem ajudado a fazer. Uh, visto que têm todas as ferramentas e materiais necessários para conseguir reparar as coisas lá em casa. Pelo planeta, eu passei a deixar de comprar presentes de Natal, na grande maioria das vezes, e uh, passei a substituí-los por presentes feitos por mim ou por alguém cá de casa. E temos que convivir, os presentes de comer são os melhores, não só. Do ponto de vista profissional, ajudar a Laurent Merlin a efetuar este caminho, este fantástico caminho que quero fazer de... De geração de impacto positivo, de colocar a sustentabilidade no propósito da empresa e no coração da estratégia da empresa. Portanto, se eu for bem sucedido na, na minha família, na minha casa profissional e na minha casa pessoal, serei um homem feliz e terei dado o meu contributo. Para mudar o planeta, estou disposto a adquirir hábitos de sustentabilidade, que, aliás, já os pratico no meu dia-a-dia -dia e partilho com os meus colegas, amigos, familiares, nomeadamente fazer reciclagem. Reciclo papel, plástico, vidro, cápsulas de café, rolhas de cortiça, pilhas. Pelo planeta, eu deixaria de utilizar papel higiênico e construir a minha própria horta. Ajudaria o planeta não só reduzindo o meu consumo, como fazendo-o de uma forma mais consciente e responsável, apoiando empresas que estão verdadeiramente comprometidas com a sustentabilidade. Pelo planeta, comecei a cuidar de três enxames de abelhas. Tento também fazer voluntariado, limpeza de praias, de florestas, porque como pai preocupa-me também como é que vai ser o futuro do planeta para ele. Estou disposta a usar menos o carro, a usar mais a bicicleta, estou disposta a comprar menos roupa nova e a comprar mais roupa em segunda mão. Para mudar o planeta, estaria disposta a consumir cada vez menos produtos de origem animal, apostando assim mais em produtos de origem vegetal e biológica. Pelo planeta, deixaria de andar de carro? Eu deixaria de fazer escolhas compulsivas e não ser consumista todo, mas quando necessário fazer escolhas crescentes e perceber que produtos ou objetos que são mais amidos do planeta e que têm o menor impacto. Para poupar eletricidade lá em casa, uma das coisas que fizemos foi substituir todas as pilhas dos comandos, dos brinquedos da minha filha, por pilhas recarregáveis. Eu dedicava o meu tempo e o meu privilégio a informar-me para poder informar também as pessoas à minha volta e agir da melhor maneira possível. Pelo planeta, estou disposta a abdicar de vários confortos do dia a dia que sei que são prejudiciais ambientalmente. Estou disposta a esforçar-me para aprender mais a cada dia para não ser permeável ao greenwashing. E estou disposta a fazer o meu melhor para espalhar a mensagem para o máximo de pessoas saberem mais sobre isto. Estarei também disposta a diminuir a utilização, por exemplo, da minha viatura, do meu carro, apostar mais por andar a pé, contribuindo assim para um menor impacto ambiental. Pelo planeta, eu apanho plástico na praia, Crio atividades educativas, faço exposições e até já escrevi um livro. Eu, pelo planeta, tento todos os dias reduzir ainda mais o consumo de carne e também o consumo de embalagens. Procuro sempre embalagens que possam ser reutilizadas ou então procuro comprar sem embalagem. Proteger o ambiente, o nosso planeta, para mim implica uma mudança, uma mudança de mindset, como é óbvio, mas sobretudo uma mudança dos hábitos e, pessoalmente, ajo para lutar contra o desperdício. Duas formas. A primeira é comprar na app Too Good To Go a comida pronta, não vendida nos restaurantes e disponível em vários restaurantes ou lugares perto da tua casa. E pronto, algumas vezes faço isso. A segunda forma é quando cozinho, tento de utilizar tudo e não jogo nada, ou quase nada, no lixo. São coisas muito simples, mas também que permitem de viver de outra forma a sua contribuição para proteger cada vez mais o nosso planeta. Eu utilizo lâmpadas LED na minha casa, reaproveito folhas de papel, desligo os aparelhos elétricos quando já não estão a ser utilizados e no meu dia-a-dia, -dia, nas compras, também levo o meu próprio saco para transportar essas compras e também compro o indispensável, para evitar o desperdício alimentar. São pequenos gestos que fazem grandes diferenças e que causam um impacto positivo.